Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que estão nos assistindo aqui nas redes sociais. É, meu nome é Mário, eu sou trabalhador aqui na casa e convido a vocês estarem com o coração e a mente aberta nessa noite. Tem alguém aqui que está pela primeira vez na nossa casa? Sejam bem-vindos se vocês precisarem de alguma informação, orientação os trabalhadores estão com crachá vocês podem procurar para buscar informação vamos fazer uma prece inicial fechando os nossos olhos nos concentrando com o nosso anjo da guarda esse irmão que nos acompanha Nesta vida, vamos nos elevar à nossa irmã Maria, mãe de Jesus, essa irmã querida, exemplo de abnegação, de amor, essa irmã que nos proporcionou o seu filho Jesus. A quem pedimos a ela que nos leve a Ele, esse irmão querido, que nos deixou seus ensinamentos vividos, exemplificados, para seguirmos em todas as existências posteriores. A esse irmão que nos leve a seu Pai.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 Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está no capítulo 10, a revolta nos afasta do Pai. É, vamos trazer aqui uma definição entre várias definições que pode ter a palavra revolta, uma que seja plausível para a nossa situação de hoje. Então, revolta, uma tentativa de fuga da vida e dos desafios que, que se apresenta para o nosso aprendizado e evolução. A revolta é uma palavra muito forte, tem uma energia muito grande, e nos afasta de nosso Pai mas vamos falar em, em vez de ficar falando sobre a revolta vamos falar sobre o amor a Deus e também eu trago uma definição que vai nos ajudar a compreender algumas coisas nessa noite o amor de Deus é contribuir com a evolução de sua obra e nós podemos fazer essa contribuição de várias formas, plantando árvores, lapidando pedras, tratando com argilas, nos educando e educando. Mas hoje nós vamos falar sobre nós que somos uma obra de Deus e que nós temos temos a oportunidade de contribuir para a nossa evolução e a contribuição do nosso próximo, a evolução do nosso próximo. Como nós somos obras de Deus, nós temos o amor que nos concede, a oportunidade de reaprender, de refletir e trabalhar para nos redimirmos e o que nos afasta de Deus essa revolta, o que nos afasta são os nossos defeitos na primeira sessão aí deste capítulo 10 fala sobre perdoai para que Deus vos perdoe e aí traz uma passagem de Mateus do item 6 do capítulo 6 que vai o item 14 15 que diz, se perdoastes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai também não vos perdoará os pecados, então aqui a gente tem um, um contato com a questão de misericórdia, que consiste no esquecimento do perdão dessas ofensas. E a, este é o ponto que a gente vai trabalhar e falar mais. Que é um, um ponto que a gente, que, que teve a oportunidade aqui na casa de estudar na escola de aprendizes, e um ponto que a gente não só nós que estivemos na escola mas que todos nós podemos fazer que é a questão de trabalhar nossa reforma íntima trabalhar esses defeitos e essa questão das ofensas é uma, é uma questão que a gente tem que sair muito da nossa condição porque a gente é a parte afetada diretamente e é difícil compreender isso, né, de, se, de não se irritar, de se acalmar diante daquela situação. Né? É, eu tive particularmente no ano passado uma questão dessa é dentro da minha família, ocorreu em março, vim trazendo essa situação até o fim do ano, conseguimos ter um equilíbrio ali com a pessoa que que eu tive problema, eu, estou, eu só vou dar um, um exemplo para elucidar, e aí passamos o natal, bem, e tivemos um, trouxemos essa pessoa para a nossa casa, né, a semana do natal e do ano novo, e aí aconteceu de novo, né, de uma forma bem pior, e aí eu estava aqui preparando, né, olhando esse, esse capítulo 10, aí tem uma passagem lá de Pedro, falando com Jesus, que fala assim, Pedro perguntou a Jesus, né? Eu decido, ele devia perdoar até sete vezes né, a quem tinha ofendido. E aí Jesus, vocês já devem ter ouvido isso algumas vezes até aqui na casa, né? Respondeu que ele deveria perdoar setenta vezes sete. Eu fiquei pensando quando eu olhei aqui. Falei, Nossa, será que eu tenho que passar 70 vezes 7? Essa situação? Porque a gente tem os nossos problemas aí no nosso dia a dia, seja no trabalho, com família, né? às vezes até muito próximo, com o marido, com o filho, com filha. E é difícil, né? Porque é uma, é uma coisa assim: a gente tem que estar muito assim da nossa condição entender aquela pessoa que está que passando por aquela situação que te ofendeu e tem muito, precisa desenvolver bem pela dor, né? por uma situação que nos ocorreu na vida ou está ocorrendo, está ligado a uma lei de, de ação e de reação porque situações, dificuldades que nós trazemos hoje foram uma grande parte situações que nós trouxemos de vidas anteriores que nós provocamos, fizemos e que nós estamos aqui para resgatar e o importante né, que a gente tenha consciência né, que a gente vai lendo os livros, vai assistindo a preleção, a gente vai desenvolvendo a nossa consciência com relação a algumas coisas, algumas atitudes nossas no dia a dia, é, questão de julgamento, questão de maledicência, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E nessa lei de, de, de ação e, e reação, a gente tem que procurar se reconciliar, né, aparece as arestas nessa vida porque a gente já tem um pacote que a gente veio com umas umas dívidas aí que nós temos que resgatar é, e aí se a gente não desaprova a gente vai acumulando e provavelmente vem numa outra encarnação numa condição mais dolorosa muitas vezes que acontecem sucessivas na vida da pessoa de problemas problemas materiais problemas familiares problema com a própria pessoa e a pessoa fala que assim, nossa, eu sou coitado, tudo de errado acontece comigo mas houve um planejamento anterior né, antes da gente encarnar foi apresentado situações que a gente iria passar e nós topamos só que a gente tem o véu do esquecimento. E, então, assim, aqui no momento, a gente às vezes acontece umas coisas, a gente não compreende. Né? Mas tudo tem um propósito que está envolvido nessa lei de, de ação e de reação. Então, se a gente não resolve nessa existência, nós vamos levar para a próxima. E a gente só vai aumentando as nossas. As nossas dores, vamos dizer assim, né? as nossas provações. O nosso dia a dia está muito envolvido com a questão de matéria, né? Quando a gente vem numa casa espírita ou numa igreja, enfim, qualquer outro tempo, a gente tem uma oportunidade, a gente vive muito em função de matéria, de ter, adquirir, afastando dessa questão do perdão e vai aumentando essa questão da revolta porque ele tem um potencial de fica envolvido no nosso dia a dia que essa é questão de, desses maus hábitos né? e é a velocidade que a gente faz o julgamento da situação a gente teria que fazer um exercício como se a gente se você está com uma pessoa nós estamos aqui como se nós saíssemos, olhássemos aquela situação como uma terceira pessoa, mas olhando de forma imparcial, procurar entender aquelas atitudes que a pessoa tomou, porque ela tem uma formação diferente da nossa, ela passou por situações que nós não passamos, e a gente tem que procurar exercitar, é difícil, é difícil. Porque isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar no nosso íntimo para a gente buscar uma mínima evolução que seja, porque a gente vai contribuir para a melhora do ambiente, do entorno e melhorar também o nosso pensamento em relação àquela pessoa. então a questão de calma, de brandura diante de uma situação dessa são escolhas, né? E a gente tem que estar vigilante, porque muitas vezes a gente é provocado, é envolvido na situação, vai em situações de cólera. E a situação só piora, na verdade, né? A gente não resolve por ser cega. Aí, uma das partes aí pode vir a falecer, mas não houve um... Um, um, um encontro né, de, de almas aí de reconhecer de reconciliar e aí nós vamos levar o problema para outra vida ou às vezes acontece muito que se, se não é um, assim, um, um espírito né, uma pessoa que tem um, uma boa evolução ele pode num plano espiritual ficar, que a gente fala de obsediano né ficar atrapalhando a gente aqui que ainda está encarnado então é uma coisa é, a gente tem que procurar se acertar enquanto está aqui nesse, nesse plano aqui. e eu queria trazer para vocês uma situação que a gente tem aqui no no, no livro dos do Evangelho segundo o Espiritismo porque a gente é, tem um capítulo no final dele que fala de preces tem uma coletânea de preces e nessas, nessa coletânea tem uma prece que nos ajuda nos estimula a ficar atento com essas coisas e a, a gente procurar Buscar assim, ó, essa tentativa da gente melhorar e observar isso. Porque são, são provas que nós passamos, são, foram aceitas por nós para proporcionar o crescimento espiritual. Só que, como a gente tem um véu de esquecimento, né, nem sempre a gente tem isso consciente. E a gente tem que ir desenvolvendo, criando da consciência como tem outros vícios também mas hoje nós vamos ficar focado nisso então essas expiações são acertos que fazemos com as leis que infringimos são, e são causas não dessa atual encarnação, mas de vidas anteriores então no capítulo 28 eu vou falar aqui alguns trechos que tem nessa, nessa prece, que é uma sugestão né? porque às vezes a gente não consegue fazer as coisas por si num momento, determinado momento da nossa vida, a gente precisa de ajuda né? a gente já talvez não, não tenha despertado para algumas coisas em nossas vidas né? e, e o título chama para pedir a corrigenda de um defeito Então, ela começa assim. Vós que me destes, ó oh meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal, ora, no momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. No livro dos Espíritos tem até uma pergunta que fala sobre sobre essa vontade nossa e lá no, no, os espíritos respondem que assim é, é, um, é uma atitude simples mas o que nos falta é vontade e muitas vezes compreensão para ter essa vontade preservai-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos, meus, dos, meu, e de, dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar, que é a questão da maledicência, né? e outras situações também, nossos pensamentos atraem irmãos do bem e irmãos menos esclarecidos, e isso nos atrapalha no nosso dia a dia, então isso é uma busca que a gente tem que estar procurando aí de ter bons pensamentos, e quando vier pensamento ruim, rebate, não deixa seguir. Ficar aquela coisa que a gente fica remoendo, remoendo, remoendo. Só nos prejudica demais e a quem é nós estamos pensando. Entre minhas imperfeições reconheço que sou particularmente inclinado a... Aí é o ponto que a gente quer melhorar e a pessoa faz a citação. E se não resisto a esse arrastamento é pelo hábito que contrair que de a ele ceder. Não me criastes culpado, porque sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é porque o efeito do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o um mal. Então a gente tem o livre-arbítrio, para seguir no bem ou no mal, para seguir com os pensamentos ruins... Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que conservei nas minhas precedentes existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Então aqui a gente está pedindo que no nosso dia a dia a gente tenha o convívio que nos aproxime esses bons espíritos para nos ajudar a rebater esses pensamentos, aquela pessoa que está ao nosso lado lá, começar também a, dar, a melhorar. Bons, bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me força de resistir às más sugestões vitorioso da luta então reforço aqui o nosso anjo da guarda também os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus e cada defeito superado houve por bem conceder-me a existência atual para que sirva aos meus adiantamentos a minha evolução bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se tome, se torne perdida para mim e que quando Deus aprover de me chamar, de, de retirar dessa existência, que dela saia melhor do que entrei então aqui é uma sugestão, tem vários preces por vários tipos de motivo, prece para nós Prece para quem nasceu, prece para quem está doente, prece para quem está hospitalizado. A gente se identifica aqui e faz uma prece. E eu quis que trazer essa aqui porque assim, a gente tem aqui na mão, esse livro, uma, uma questão primordial de, de acesso, de ajuda, de socorro, e a gente precisa adquirir o hábito né, de ler um que seja um trechinho assim por dia, um de manhã, uma tarde, para a gente adquirir essa consciência, ter bons espíritos ao nosso redor, para a gente poder seguir a nossa jornada evolutiva. E aí a gente não vai se afastando dessa questão da revolta. É o que eu tinha hoje para falar com vocês. E... Só para finalizar, tem uma frase aqui: despertar para as oportunidades de abrir as clareiras mentais para a amplitude de sua consciência. Isso foi tirado de um do Sublime Peregrino e Ramatiz. Então nós, à medida que vamos tendo contato com, com a doutrina, com os livros, a gente vai subindo uns degrauzinhos, vai tendo uma condição de evolução de entendimento, que é o principal e de principalmente da gente perceber situações que nós estamos sendo envolvidos e estamos, é, vamos dizer assim, falhando mais uma vez. Então, e com isso o que a gente contribui? Para o bem da humanidade, porque se cada um de nós fizer um pouquinho disso, nosso redor, nosso planeta, a gente vai estar ajudando também o nosso planeta a evoluir, não só nós mesmos e os nossos irmãos aí os semelhantes. Agradeço a atenção de vocês. Vou fazer uma prece de encerramento. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, de buscar uma informação, de buscar uma paz, um equilíbrio e que possamos compartilhar com os nossos semelhantes os ensinamentos de Jesus e que nas nossas preces diárias possamos lembrar de orar pelo nosso país que está precisando muito de paz e harmonia para que possamos seguir na nossa jornada aqui no nosso país evolutiva seja o caminho que for dentro dos exemplos de Jesus, que Jesus os acompanhe e fiquem com Deus também, que assim seja. Obrigado.